Eu sou o leão da tribo de Judá Aquele que nos criou E que nos fez a sua imagem e a sua semelhança Eu peço a todos que se coloquem de pé, por favor Vamos orar ao Senhor Senhor Deus e Pai Não podemos neste momento Começar uma reunião tão especial quanto essa que é a formação de uma família Senhor tudo teve um começo e o começo aconteceu em Ti que é o um princípio da Gênesis da Roma nesta hora pai, no Teu altar eu quero te pedir a Tua bênção em favor do André e da Tua hum. filha Inês Pai, no nome de Jesus Que o céu se abre sobre nós nesta tarde E que tudo que serás ligado na terra Assim diz a tua palavra Serás ligado na terra Venha nós ao teu reino E seja feita somente a tua vontade Aqui nesse lugar Que todos digam amém Você pode, tomar o seu assento Ah. É difícil para mim, muito difícil. Já realizei muitos casamentos, muitos, perdi contas. E alguns que estão aqui, eu fiz os seus casamentos. Mas esse é um dos casamentos mais difíceis para mim. Eu estive, André e a Ingrid, Alguns momentos, alguns meses atrás, quando vocês me chamaram e disse: Meu pai, queremos conversar com o senhor Quem é nós? Quem queremos? Quem é, esse, quem é essa outra do senhor? Eu e o André, tudo bem O coração deu três pontadas Mas começou uma pessoa que tem um coração duplo Acho que só tem eu, que tenho dois corações então, recebi de uma forma positiva. E eles conversaram comigo, disseram que eu queria ficar noivo. E, seu Oswaldo, por favor, goste um pouquinho. Seu, Val seu Walter. Seu É, que eu quero olhar para a cara de vocês hoje. Não, não, não. Só para eu ficar um pouco escondido. Seus pais. E de repente, eles disseram: Não, pode sentar. Agora é só que eu quero estar mais olhando para vocês. E de repente, o que aconteceu? Eles disseram que queria chegar até o altar E que estava decididos a formar uma família Eu gelei Eu gelei Mas enquanto isso tudo bem Eu vi que as coisas estavam pegando uma forma Estavam amadurecendo De uma forma muito linda E, muito... e com muita paz entre os dois E as coisas foram acontecendo e de repente, quando eu acordei para a realidade, não foi tarde, foi cedo. Que custou cair o cartão, porque ficha já passou há muitos anos, né? Custou cair o cartão. É. Mas depois que eu vi as coisas acontecerem, não tem jeito, eu tenho que aceitar. Não é o um tem forçado, mas é um tem porque eu vi que realmente era uma verdade. E isso tudo aconteceu. E daí por diante, vieram várias discussões, quem vai celebrar, quem não vai, escolhe, não sei. Meu pai vai ser o Senhor. <risos> eu? Sou eu mesmo? Sim, meu pai vai ser o Senhor. Eu falei, tudo bem. Disse, uh, Deus vai dar uma graça. E de repente eu fui para a palavra, fui orar, fui jejuar, buscar a presença de Deus para esse momento. E aconteceu e eu estou aqui para mim vocês até que a morte eu Vamos para a palavra. Mas eu tinha coisas assim muito bonitas e como foi dado um tempo para mim e eu não costumo administrar com o tempo e foi dado o um tempo e eu tenho que cumprir esse tempo e esse tempo vai ser cumprido. Ok? Conheci o André Ele foi muito corajoso Falei, esse cara é macho Muito macho e, e de repente Meu pai, André quer conhecer o senhor Quem é André? Foi primeiro namorado Quer conhecer? Sim E quem é André? Há uma pessoa que estou gostando, Sério, minha filha, sério Marcamos, viemos aqui para o um shopping da cidade Shopping Salvador, e ali a gente almoçou Depois ficamos a sós E ele me pediu que queria namorar com a minha filha Falei, tudo bem Depois eu tirei todos eles, todas elas Foi eu, a minha esposa, a Alva, ali do lado e o meu o meu pequeno o meu filho Josué que é meu neto é o um filho e fiquei somente ele olhando nos olhos foi né? lembra daquele momento quer é que eu revelo o pedido quer é que eu revele eu revelo o que eu te disse Sim ou não Sim. quem quer ouvir o que eu disse para ele é melhor vocês não ouvir eu falei, André, vamos fazer o seguinte. De olho para olho, olhando nos olhos. Dois olhos. Eu quero te fazer o pedido. Lembra, né? Seja homem. Seja homem, cara. Agora eu quero que você não mexa na minha filha antes do casamento. Ela está do jeito que ela saiu do ventre e da mata. Você só vai mexer com ela Depois que eu te entregar Seja homem Se eles fizeram É eles e Deus E eu não quero saber <risos> Nunca Deixa para mim falar depois que eu tiver bom Porque não vou ouvir nada e aí, ele, pode deixar, pastor, que ele me chama de pastor, pode deixar, pastor, pode deixar comigo. E hoje é uma pessoa, posso dizer que o André é um filho, ele chega na minha casa, ele tem acesso a todos os compartimentos da minha casa. Só que um dia eu entrei no meu quarto e ele estava lá. Eu falei, cara, tu é o primeiro homem sentado na minha cama, né? mas não tem problema, não vou te botar para correr, sei que você está aqui só e ele estava lá e a gente leva tudo assim, sabe, na maior tranquilidade, ele sabe de que família ele está entrando e teve uma outra situação gente, eu já estou, eu já estou realizando o um casamento, tá teve uma outra situação que aconteceu teu um aniversário foi que dia? 14. Gente, vai lá no meu quarto Da minha gaveta, por favor Correndo Na minha gaveta, tem algo dentro da gaveta Veja aí, acerta é aí Que sou mãe E eu fiz questão De não saber que era aniversário dele Fiz questão, pra mim Eu te dei parabéns Dei? Te dei parabéns pelo teu aniversário? Não, nem peguei da tua mão Ontem foi a maior festa aqui eu me aproximei de você para te parabenizar Não, né? Enquanto as coisas chegam Vamos aqui para a palavra No livro de 1 Pedro Livro da Bíblia Livro dos livros É o um livro que é chamado e conhecido Sagrado Ok? Diz assim Vós Maridos Amai as vossas mulheres, ou esposa, em outra tradução. Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra de Deus, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres. O apóstolo Paulo, o missionário, ele fala, ele dá um conselho para quem quer formar uma família. E primeiro ele fala para o varão, ou o homem. E esse é um conselho do apóstolo, um conselho sábio, inteligente. E ele fala diretamente para o marido. Quando ele, ele menciona o marido, ele está falando de alguém que precisa em primeiro lugar em primeiro lugar amá-lo respeitá-lo e cuidá-lo porque ele está recebendo o melhor que Deus preparou que até então é uma noiva é uma noiva e ele pede para cuidar bem é interessante que o contexto fala do contexto da igreja é para a igreja do Senhor A igreja do Senhor E ele compara a noiva com a igreja Quem é a noiva aqui? As mulheres Noiva Então todas as mulheres É comparada com a noiva Do Senhor Com a igreja Incorruptível Não existe corrupção dela Uau Palavra pesada e assim o apóstolo fala, o apóstolo fala sobre o contexto da noiva. E aí ele continua dizendo, André, assim deve o marido amar a sua própria mulher como, como o seu próprio corpo. Uau! Amar a mulher como o seu próprio corpo o sentimento que você tem pelo seu corpo tem que ter pela sua mulher e aí o que que acontece quem ama a sua mulher ama a si mesmo vai gerando uma expectativa dentro de vocês para o final ao final ou afinal de contas Nunca ninguém odiou o seu próprio corpo. Parece que o apóstolo Paulo estava vivendo um tempo que não existia problemas das pessoas tentar mexer com as suas próprias vidas. Se cortarem, se enforcarem, se matarem Parece que o apóstolo ele não estava sabendo que nesse tempo que ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, que fica ali, ao sul da Turquia, ali em Istambul, bem pertinho de Istambul, parece que ele estava vivendo um tempo de fantasia. Ninguém tentava sobre a sua própria vida. E foi o momento que ele escreve, que primeiro ele presenciou praticamente a morte de um dos discípulos que o traiu, que foi Judas. Que deu cabo à sua própria vida E ele disse Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo E aí ele continua Antes Alimenta E sustenta E diz mais Como também o Senhor Na igreja Pois somos membros do seu corpo Por isso Deixará o homem Olha para lá, André. Olha para aqueles dois lá, dá um tchau para eles. Tchau. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. E unirá a sua mulher. Que inteligência desse grande homem apóstolo. Grande é este ministério. Mais um Mas eu me refiro a Cristo A igreja Assim também vós, cada um Purificado Amem a sua própria mulher Como a si mesmo A sua mulher Respeita O seu marido Você Olha para mim minha filha Você Tem por obrigação De respeitar o André se você conseguir respeitar Vocês vão até o final E aí Você começa a imaginar O tanto de conversa e de conselho que já tivemos A respeito do casamento Para vocês terem um casamento melhor do que O do seu pai e da sua mãe Igualmente Mulher, chegou a tua vida Vós mulheres submetei o vossos maridos Ou a vossos maridos Como o Senhor Pois o marido é a cabeça da mulher Como também Cristo é a cabeça da igreja Sendo ela o próprio salvador do corpo De sorte que assim como a igreja se sujeita ao seu Cristo Assim também as mulheres sujeita ao seu próprio marido Sujeitar não é pisar E aqui você sabe, tem exemplo disso O respeito que eu tenho pela sua mãe e ela tem por mim Eu nunca mando ela fazer nada Porque existem uma palavra mágica, né filha? Por favor, se você puder Eu não mando A mesma coisa é ela vocês Cláudio faz isso, ela não Dificilmente ela faz Ou ela fala Porque existe um respeito Por que existe esse respeito? Porque nós sabemos se respeitar A mesma coisa são vocês dois Tanto na parte do seu irmão Como da sua parte Vocês nunca nos respeitou E quando a coisa Começa a sair do lugar É dessa forma que vocês Devem viver, vocês aprendendo assim e assim continua a mensagem do apóstolo Semelhantemente vós mulheres sede submissos aos vossos próprios maridos Para que também Se alguns deles Não obedecem a palavra de Deus Ainda não se converteram o Evangelho de Cristo Jesus Através, Ingrid Do teu procedimento Seja ganho a vida do teu futuro esposo, sem palavras. O teu procedimento vai trazer ele para ser um dos tais que vai participar da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele virá em glória para levar todos aqueles que são escolhidos e são chamados. Essa é a nossa maior esperança. Que Deus abençoe vocês com essa palavra. Mas não se encerra aqui. Tem mais alguma coisa, ainda até o tempo. Interessante que eu estava meditando, hoje ali no aeroporto, quando eu fui ali com as meninas que estão trabalhando aí. E eu estava orando a Deus, Senhor, me deu uma... algo assim muito interessante. E aqui eu pedi, e vocês vão descer comigo, não vai fazer a caminhada como você me pediu. E eu estava ali, e meditando, e veio algo em mim que muitos falam mal do casamento. E alguns desistiram, meu filho e meu filho André, do casamento. E diz que casamento não presta, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver o coitado do casamento? O problema não está no casamento, o problema está em quem usa o casamento para se relacionar Porque o casamento não tem problema O meu casamento não tem problema, o problema está em mim O problema está nela E eu costumo dizer, quando nós casamos André, você está levando 50% dos seus problemas ela está levando 50% dos problemas dela. Mas vocês têm 50% para poder resolver somente de bênção e de acerto, a mesma coisa é Então vocês têm 100% para poder acertar. Mas o casamento em si, a palavra casamento, casais e da ex, casamento. Não tem nada a ver o contato do casamento. Porque o problema não está no casamento. O problema está em quem casou. Aí algumas pessoas dizem, ah, eu vou mudar de casamento, eu vou casar com outro oh, indivíduo. Você vai, desculpa, oh, desse lado, você vai levar os seus problemas para outro casamento. Mas o seu casamento, eu decreto que ele já é uma delas. Agora olha para quantas pessoas estão olhando para vocês aqui. Essas pessoas, elas foram atraídas para esse lugar com um objetivo, só de abençoar vocês. Se não, gente, só de abençoar vocês. Aí, filha, eu cheguei nesse espaço e eu estava aqui, sabe, orando ao Senhor. Eu quero que você desce um pouquinho, por favor, ajuda ela que é agora nós comigo. Vem aqui, somente até Olha só, André, você está vendo aquele poste ali? Está vendo? Está ou não está? Está vendo aquele poste ali? Ali tem uma iluminação, mas ali tem uma casa, e ali tem uma família. Tem uma casa e tem uma família. Era, é, aquele posto ali, tá vendo? O um negócio ali. Você sabe, eu conheço os donos que moram ali. Todos dois. E eu me tornei amigo deles. Foi ou não foi fotógrafo? Foi? Você viu ou não viu? Me, a senhora, me perdoa. Me tornei amigo do casal. E aí elas ficaram olhando para eles. Enquanto elas, eu não desviei a atenção delas, eles estão saindo da porque ele sentiu que ele estava sendo ameaçado. Sabe quem é que mora ali? Não Um casal, João e Joana João de Barra Eles moram ali Mas eles têm filhos, eles têm Os dois têm uma sinceridade tão grande se ela pisar na bola com ele, todos sabem disso Se ela pisar na bola com ele, ele fecha a porta e deixa ela lá dentro E sabe o que é que vai acontecer com ela lá dentro? Ela vai morrer Porque ela pisou, ela traiu ele Não tem nada a ver, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa carne aqui não pertence mais a homem nenhum lá fora. Essa carne, este corpo não pertence mais nenhuma mulher lá fora. Os dois serão uma só carne. Vamos voltar. Olha o vestido dela, garanto tropeço. Não por não favor, não. cuida da sua mãe. Vamos lá André E Eu não quero, tem um outro microfone Por favor, eu quero um outro microfone Você tem? Por favor, consegue para tá? mim André Esse é o momento Mais importante da sua vida Não foi a sua formatura Também não foi o dia você ser é até o dia que você nasceu esse é um momento muito importante da sua vida, é um momento de decisão eu tremi da base vou das bases eu tenho duas pernas e a minha base de sustentação olha aí e André eu estou me segurando me sustentando André Fica de frente para Ingrid. E por favor, segura esse cara. Antes de eu fazer o decreto, você tem alguma coisa a dizer para ela? Por favor, se você tiver, fale agora com o cara e se separa sempre. Hoje. <risos> E acima de tudo <risos> Acordei querendo te agradecer Porque com você ao meu lado Eu posso dizer e ouvir Que eu te amo Você proporcionou para mim O que você de mais precioso Que era a sua família Uma família que me acolheu Como se eu tivesse nascido em seu próprio seio Eu não me sinto um estranho Um intruso quando eu estou com o seu pai, com a sua mãe, com as suas tias, com o seu irmão. Sempre me senti bem-vindo na sua casa querido. Graças a você, hoje e ao nosso casamento, eu pude reunir os amigos de todos os locais em que eu já chamei de lá. Pude reunir os meus amigos de Cruz das Almas, pude reunir os meus amigos de Brasília, Amigos que foram para muito longe, fazia anos que eu não encontrava com eles. E que se reuniram aqui hoje para celebrar o nosso casamento. Amigos que eu encontrei em todos os locais que algum dia pude chamar de lá. E hoje, Ingrid, com o nosso casamento, você é o meu lá. O meu lá é onde você está. E graças ao dia de hoje, eu não vou mais querer te cuidar, te fazer feliz. Eu vou cuidar de e de fazer feliz todos os dias das nossas vidas. Obrigado. Uhul. Epa. Olha, olha lá, segura, poxa, para com isso. Deixa Deus, eu só. Oi, igreja, você tem alguma coisa que você para ele antes do decante? Meu gatinho, <risos> você é o homem da minha vida, o homem que exatamente como eu me pedi para Deus, em todos os detalhes, que um dia eu escrevi para Deus a pessoa que eu queria estar. E foi com você que eu aprendi a amar. Foi com você que eu aprendi a cumplicidade, o amor, o carinho, o cuidado. Você é tudo isso, meu amor. Você é cumplicidade, minha né? amor é isso, meu né? me conhece eu não malho, mas uma pessoa que me bota pra malhar, <risos> e você chegou pra mudar tudo na minha vida, pra mudar quem eu sou, pra mudar quem eu quero ser, e nossa história é muito isso, a gente construiu tudo isso, aqui, juntos, caminhando, trabalhando, Olha só o quanto a gente mudou juntos, olha só onde a gente chegou, o quanto que a gente caminhou, as pessoas, quando a gente sentou tantas conversas sobre quem a gente era, sobre o que a gente queria ser e olha o que a gente fez para chegar até aqui. Olha quanto que a gente já passou, porque a gente já enfrentou. Só oh, Deus, nossa família, os amigos mais próximos Obrigada. Obrigada por ser o um homem que eu pedi para Deus. Sim. Continua com o microfone, já que você está chorando. Então vamos lá. Ô oh, Ingrid, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita André? Olha que pergunta. Como seu legítimo esposo? Agora segura seu microfone. Sim, eu aceito. Você né? promete honrá-lo, respeitá-lo, amá-lo na alegria e na tristeza? Sim. Na doença e na saúde? Sim. Promete ser fiel até que.